E aí rapaziada, é suave? Que o senhor te tia trazendo mais um vídeo pro canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu trago pra vocês Um videozinho aqui no DD Tank 10.3 Se você quiser entrar o link tá na descrição Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal E ativando o sininho de notificação Mano, me segue no Instagram Que é principalmente onde eu posto minhas coisas lá posto, Tô avisando um vídeo novo Faço muita coisa lá, se você quer me seguir, tá na descrição, parceiro, tá aparecendo aí na tela. Então segue aí, tem vídeo de react aqui no canal, vídeo de gameplay, vídeo de tudo, para a gente poder crescer no YouTube. Basicamente, o que eu vou fazer nesse vídeo hoje? Vou trazer para vocês o DTank Pirata, com como pegar como pegar muito FC em instância. Então, mano, basicamente é bem simples. Você vai ter de achar uns amigos fortes, tipo o aqui, né? e fazer a distância. Vou mostrar as instâncias aqui para vocês. Deixa o like, mano, porque eu quero bater uma meta de 100 likes aqui. Eu tô vendo que vocês preferiram, ó, vídeo de DD Tank que Free Fire. Então, deixa o like que eu posso trazer mais vídeo de DD Tank. Porque eu vou trazer vídeo de Free Fire mesmo assim. Eu vi que muita gente quer ver, apoiar ou quer ver o vídeo lá Aqui tá de madrugada, beleza? É 3 horas da manhã, então basicamente não vai ter ninguém no servidor. Ah, mas o intuito desse vídeo é mais para mostrar quanto, é, como você pega FC aqui ó, mano tem, tem um formigueiro e o um piatã, o piatã dá para você pegar ó, vou mostrar aqui para vocês, dá para você pegar uns itens aqui básico básico não né mano, dá para você pegar esses itens aqui, ó, que eu estou usando aqui no, no momento lá, muita coisa, vou fazer aqui vídeozinho aqui não vai ter muito corte, beleza galera não vai ter uma edição fodástica porque eu vou editar mais os vídeos de gameplay facecam beleza mano eu vou colocar isso na cabeça porque vídeo de detalhe que vocês assistem eu agora já gosto de assistir mesmo e não precisa colocar tanta edição assim eu falo assim eu edito mas não vou querer colocar tanto meme porque não tem muito sentido ficar colocando muito meme sem querer fala assim sem ser engraçado né porque é um vídeo de detente para ensinar vocês a pegar itens forte e muito é com instância beleza então ok feito isso mano o que, que você vai vir aqui fazer ó era para dar um 3 aqui mas beleza foi um, um cinco três cinco. mas eu já acho que já ia matar né mas beleza um ativei o batismo na próxima eu ativo mas vocês estão entendendo aí basicamente o piatã dá esses itens aqui agora eu vou mostrar para depois do do piatã vou ir no ag e no pintinho não vou ir no pintinho depois no ag para mostrar para vocês os itens que dão, mano Muito item bom, galera E, mano, basicamente você vai ter História de fazer isso aí E aqui no piatã e aqui nesse, nessas instâncias Aqui, assim você vai conseguindo muito FC Ó, eu tô quase 5 milhões Aqui, nível 40, é né? Porque eu não tô Upando minha conta focada Assim, vocês querem vídeo aí No Fabotank, deixa o like Que eu posso trazer vídeo aí no Fabotank para vocês Porque eu vi aí que na votação Fiz uma votação aí na comunidade do canal Se você não acompanha Basicamente é, ganharam esse DD Tank aqui, que é o DD Tank que, que tá aí na comunidade. Se você não sabe qual que é esse DD Tank, só ir na comunidade que você vai saber o nome dele. E se você não sabe o que é a comunidade do canal, você tá meio perdido aí no mundo, hein mano? Mas beleza. Acabei perdendo a perfurante aqui porque eu errei. Faz parte. E agora acertei já toma. Beleza? Suma. Hum nome muito engraçado aqui, né? beleza. Ora que você tá a nível mais alto, quando você tá nível baixo, você não consegue passar essa instância tão fácil assim não. Mas depois que você pega um nível, é, topzinho, ou um nível 40, pega um FC Ball, tem quais 5k de atributo, então já dá para fazer uma distância boa aqui. Os caras parou de jogar aqui para emigrar pro favor que né, mano. Mas basicamente lá também tá lotado de gente aí, vocês deu ir para ver que os itens vêm muito bem aqui, mano. Se você for esperto jogar, não, já vem uma coisinha top aqui, já minha equipa aqui, que isso aqui mesmo. Hum, tinha coisa muito melhor aí, né? Mas essa foi a tribo do Piatã, é, tribo Piatã avançada, beleza? Agora eu vou fazer o um pintinho difícil para vocês ver os itens que dão. Covi o herói, eu não sei os itens que dão aqui, ó. ó o herói, eu não sei se eu passo, eu vou tentar eu nunca fui, entendeu? Mas, galera, eu tenho de comprar um fone novo, mano, porque eu tô sem fone. Tô esperando o canal monetizar, ganhar um dinheirinho pro canal e poder querer fazer as coisas que eu quero aqui, né, mano? Como comprar um, não, comprar um computador não, colocar aqui numa placa de vídeo melhor no meu notebook, poder gravar Free Fire, Fortnite, quero fazer jogo diferente, mano. ou tenho... tenho vontade. Então, esse canal aqui é de gameplay. A pessoa, a galera não entende Que eles acham que o canal é só focado em DD Tank. Acabei de esque esquecendo o batismo Falando muito, esqueci o batismo Mas enfim Beleza, né Será que ele me mata no sopro? Quer dizer, no fogo? Não sei Vamos ver se eu consigo abrir a boquinha nele aqui Não É beleza? Ah, não consigo não. Abrir a boca dele assim não tiro não. Fogo acho que me mata, sei lá. Mata não. Mas aquele sopro mata. Então, vamos mandar aqui pra frente. Pra não morrer naquele soprinho dele quem manda. É, beleza? Aqui já tem um mais ou menos a noção do ângulo. Nunca fiz essa instância aqui nesse DD Tank. O link dele tá na descrição, pra você vir jogar. É um DD-Tank muito bom, até, mano, pra jogar. Se você curte o Passa a Continha e também pega um FC, né, cara? É, tipo assim, se você em, tá gostando de jogar muito a é 337, tá querendo um DD-Tank pra você que ver passar seu tempo? É esse DD-Tank aqui. Basicamente, tá aí na descrição, pra você deixar seu like. E e aí na descrição, né, mano, pra que ver, acompanhar um DD-Tank. Nossa! Disney agora, hein? Mandando isso aqui. nem é beleza, né? Galera, vocês estão curtindo a frequência aqui de vídeo? Isso aí que eu queria perguntar para vocês. Estão curtindo, mano? Porque eu tô curtindo fazer vídeo aqui para vocês. Ainda mais que agora o canal vai ser monetizado, cara. Daí vai ser uma coisa muito boa, mano. Porque vai ajudar além de querer ajudar o dinheiro vai ajudar que ver montar o servidor e vai ajudar que a querer comprar os acessórios que eu tô precisando que é tipo fone essas coisas né mano que todo youtuber precisa para movimentar o seu canal pode se dizer beleza. a beleza única coisa que me mata aqui é aquele sopro mano tem que voar aqui pra, pra frente porque aquele sopro lá é maldito. Hum, beleza? Acho que eu já mato ele. Não é tão forte esse bicho não. Beleza? Acho que isso aqui. Vamos matar. Ou não, sei lá. Tanto faz. <risos> Mas. Aí vai dar o sopro. É o grito ou sopro? Não sei. Comenta aí para me saber. Beleza? Esse vídeo aqui não vai ter tanto, tanto corte, né galera? Porque gosto de fazer os videozinhos de detente assim Quem é melhor matou aí agora vamos ver que itens que dão aqui né vou, eu espero pegar é um XP né mano para poder upar o pet pro nível 40 eu vou pegar aqui equipamento do pet também que é uma coisa muito boa Mas esse aqui vai hum, é uma coisinha até aqui razoável realmente boa pode -se dizer vamos ver o que, que veio aqui comentou aumentou a noção é coisa boa, mano Isso aqui é bom para abrir figura lá, você vem aqui na figura, ó, Ativar a figura que tem deixa eu... Deixa eu Falta pouquinho para me pegar 5 milhões E galera, ó, compra meu fone, mano Meu fone de ouvido de boa Vai dá pra, deixa eu ver aqui, o eu... Vou fazer todas as instâncias aqui Ó, compra meu fone, ó Aqui vem coisa boa aí, mano na moral, tem algumas coisas boas. Equipamento de pet vem aqui. Ah, boa. Vamos tentar fazer sozinho para ver se como Mas não? Ah, pensei que não ia. É, não sei. Ah, só eu no servidor. Também 3 horas da manhã. Quem, quem faz vídeo 3 horas da manhã? Só o tchetchê mesmo. De madão Opa, compra tudo aqui ó. Muito cupom: Cash Money Beat. É, beleza Tranquilo, agora só vai Nossa, mano, não vai aí? Isso que me dá raiva, quer ver? Não vai não. não que fazer agir aqui, galera Vou fazer agir Vou fazer pintinho aqui pra mostrar pra vocês Vem itens até bom, pintinho também Aí, ó Vem super arma, beleza? Mas depois eu vou agir o videozinho não fica tão pequenininho, ó, pra vocês verem, 10 minutinhos de vídeo Esse vídeo aqui não vai ter corte, já falando aqui pra vocês mesmo vai ter a intro aí, que eu ver os efeitos que eu coloco sempre Que não pode faltar E só isso mesmo, mano, não vai ter corte Vai ser um vídeo que ver sem corte Porque até que tá sem barulho aqui, eu tô pensando em gravar O próximo vídeo vai ser lá no Fabotank No servidor 10.2 Eu vou tentar fazer minha primeira evolução lá Deixa o like aqui pra mim ver que vocês estão Apoiando o canal, galera Porque vocês não apoiam vídeo aí diferente Então apoia o vídeo de The tank mano Que já pediu o tank então apoia, porra que é difícil, cara Fazer vídeozinho aqui sem Contribuição no like, né aí, Beleza, já matou essa galinha, velho Não sei como Lá no The tank no 337 Eles chamam esse bicho aí de burrinho Uma galinha de burrinho Eles tem noção, hein O chinês deve tá lá o o deve chamar Deixa mais, mais com gavinho <risos> isso que é estranho mas beleza ó veio quebra tijolo super fogo intenso pega boa mano ó. top vamos ver o que que veio aqui vendo aí galera se eu conseguir super aqui é só vir aqui mano consegue rapidinho vamos ver se tem alguma figura de arma para ativar Beleza, isso aqui hum. Por enquanto ainda não tem não Mas enfim Deixa eu ativar aqui ó é, Beleza Vamos ver se dá para ativar aqui hum, Pega o FC não ah, Agora vamos agir para terminar o videozinho O épico, o herói, difícil Dá tudo item bom, mano eu Não consigo passar o épico Ainda Então eu vou aqui no herói Vamos aqui no herói vou mostrar pra vocês Isso aqui vai ser a última A última instância que eu vou fazer Então deixa o like Porque eu mostrei as melhores instâncias Que tem no 10.3 aqui Se você quiser jogar O link tá na descrição, mano Beleza? só esperar 5 segundos Clicar no link E vir aqui jogar no DTank Bem simples mesmo E eu quero ver 70 likes aqui Se tiver 70 likes Eu faço mais vídeo aqui nesse servidor eu tô vendo aí que quer ver? Geral tá jogando lá no servidor a tá bote, então ver aí que tiver, né, mano? Hum, não consegui matar, vou ter de mandar aqui ver. É, agora vai ter que ser nesse daqui, Acho que é porque eu tô sem um negócio, sem um batismo Nossa, não vai matar. É beleza, não matou, não. Furante Não acredito, mano Não matou? Esse bicho tá aí de zoeira Agora o outro explode Daí só tá de zoeira mesmo Você Tá aqui, um dia de vida? Ainda vai explodir? Ah, beleza. Morri. Mas isso não é pra ter acontecido, não. Eu vou colocar o batismo aqui, né, galera. Eu sem batismo, mano. Não tem como a gente fazer essa instância aqui. Tem... sempre colocar o batismo aí, ó. Vai ah, lá e coloca o batismo, porque... É uma coisa essencial, né, mano. Eu também fico falando muito e não coloquei. Deixa eu ver. Pode ser o batismo desse nível. Ah, o cara tem muito mais... Pouco, eu falo assim... Um pouco mais atributo que eu. Um pouquinho a mais. Hum, ok, vamos atualizar de novo. Mas, nossa, mano. O povo que tá fraco. Na moral. 41 aqui. Que isso. É, ó. Pega um batismo com um cara forte, mano. E já passa a distância como? Rapidinho, bonitinho, erou. E eu tô falando um pouco mais baixo, assim, porque é você sabe a hora que eu falei três horas tudo mais eu esse videozinho aqui para não faltar vídeo no canal sempre vai ter vídeo aqui nesse canal mano ainda mais que agora que tô ficando um pouco mais melhor no free fire eu vou fazer vídeo de free fire sim teve o um evento aí eu peguei o um evento daí eu não só não fiz vídeo porque tipo assim fiz vídeo de react daí vai sendo bem cansativo ficar fazendo muito vídeo assim Mano, como assim? Tá tira. Que bom não pegou, né? Daí. Pegou um tiro só. É. tranquilo. Hum. Ok. Ok, ok. Tá Tá ligado? Será que mata? Quem confia digita 1. Um. Sai mosquito. Muita, matou só nenhuma palavra. E aí o outro é o outro Sprott. Ah, tá. <risos> Mas escubatismo fica bem mais fácil, né? Só um pipoco. Já era, meu filho. Benção. Tchau e bênção. Vamos ver os itens que vem aqui. Ó, pegou um 17. Vamos ver o que vem aqui. Foi abrir esse daqui, né? aqui ia vir alguma coisa boa. Ah, não ia nada, mano. O povo tá curtir curtindo aqui. Beleza? Ah, não. que clica no anúncio aqui? Tá tirando. vamos upar isso aqui, ó, pro nível 2. Vai. É vou tô com nível 12 Peguei dano 17 aqui, então eu vou colocar aqui né pra ficar com Knipe Forte Falta pouco hum. Yes baby <risos> Vou colocar no nível 17 o ano será que ele pega 5 milhões aqui nesse vídeo? Aí vai ser top hein? Hum faltou pouco hein Tranquilo, deixa eu ver aqui 15 horas aqui já tá Então pode tirar Vou colocar aqui Aí sim 15 horas também Não, isso aqui ó. 10 dias Aí, beleza Dá pra ficar mais sossegado Tá doido? negócio aqui tem que ser Desconforme. Deixa eu ver aqui. Gold, Gold, Gold. Avanço 2 Tempo. tem de upar ainda. É, tem que pegar algum. Ah, vou colocar. Vou colocar aqui as práticas. Vou colocar aqui na atividade. comprar aqui. Ó. Vou colocar aqui na a sorte vamos colocar a sorte aqui pode ser beleza vamos ficar um pouco calado aí beleza prática espiritual vou colocar aqui também menos crítico Patrick tá bonito beleza falta 3 30 mil para pegar aqui ver 5 milhões de lc hum. no momento ainda não tem né mano o que é necessário para eu conseguir ó ah, vou até tá aqui Mas eu sei, Nossa, mora com pobreza Não Consegui o um pau bagulho Vamos ah, ver isso aqui Espera esses 5 milhões logo Beleza ó pegou 5 milhões certinho mano 5 milhões de fc vou poder retirar o negócio aqui deixa eu ver quantos minutinhos 20 minutos de vídeo e o vídeo vai ir assim mesmo pro o youtube hein? quero ver quem vai assistir até o final não é aqui não é aqui se pega 5 milhões pode retirar esse segundo prêmio aqui Vamos lá no depósito, não, na fazenda, do falar grande verdade. Aproveita já vai plantar. Tá bem equipado. Tá bom. plantar aqui tudo, ó. Deu o palpete quando. Eu acho que isso aqui não vai dar pra upar. E... Ele tá bonitinho até. ficando top a conta, mano. Tá ficando feia não. Vou pegar quatro. Beleza? quase o Tranquilo galera, vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quer assistiu até esse momento aqui? Digita três aí nos comentários para me saber. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e lembra de me seguir nas redes sociais que está tudo na descrição. Se você curtiu o vídeo, vamos tentar bater a meta de 70 likes aqui nesse vídeo, beleza? Basicamente, eu peguei 5 milhões aqui mostrei as distâncias que dá para você pegar muito FC. Então, tamo junto. Até, um abra... <risos> até o próximo vídeo. Um abraço senhor Tietê e falou.